Sejam bem-vindos a mais um Power Play aqui no canal do Força Nerd. Eu sou o Felipe Nome e hoje a gente vai jogar... As Incríveis Aventuras de Van Helsing. Isso aí, ele é um jogo que foi baseado na história do Drácula de Brainstalker. E talvez você conheça já esse nome, Van Helsing, por causa do filme de 2004 chamado Van Helsing, obviamente, e que teve como ator principal o Hugh Jackman, o eterno Wolverine. Eu já tinha criado um personagem aqui para ver como é que é o jogo, mas vou criar outro só para mostrar para vocês como é que é a criação de personagem e o começo do jogo. Aqui o nosso personagem se chama Victor Flamel, e eu tenho três opções de classes. A primeira é o Caçador, que é, como a descrição diz, né? É um caça... o clássico caçador de monstros armado com espadas e armas de fogo, bem como uma mão cheia de poderes ocultos. Ele luta, ele alterna entre espadas e armas de, de longa distância e também tem alguns poderes, auras e truques que ele pode usar. Tem o Talmaturgo, que ele é mais um especialista oculto dos poderes e feitiços, né? ele vai usar ataques e truques né? feitiços para lutar contra os monstros. Já o Mecânico Arcano, é o terceira classe. Ele é um caçador da nova geração que combate o mal com o poder da ciência, armado com versátil canhão de expulsão de substâncias ocultas, híbridos e vários aparelhos. Bem, eu vou escolher aqui o Taumaturgo, nosso Victor Flamengo vai fazer pães mágicos, né? Panetones mágicos de Natal. Classificação difícil, criar. Não vou criar no Hardcore. Eu só vou mudar alguma coisinha aqui para não mostrar a... os tutoriais, eu já sei... Basicamente, a história começa com o Van Helsing é, recebendo uma carta do pai dele, pedindo ajuda para lutar contra um, um tipo de cientista. E a nossa história começa justamente assim. É, pelo jeito as legendas ali não estão muito bem sincronizadas, uma pequena falha do jogo pelo jeito. Mas vamos então passar já essa, essa parte aqui, introdutória, para a gente ver como é que começa o jogo. Bem, basicamente esse é o mapa inicial, né, que seria as Thunderhead Mountains de Borgovia. E a gente começa aqui nessa parte de baixo, no desfiladeiro da Gorgona eu acho bem interessante que vai abrindo várias partes do mapa e vai abrindo informações sobre cada lugar. Aqui do lado você pode ver Desfiladeiro da Gorgona. Como vocês podem ver, o jogo todo em português. Eu estava vendo algumas partes bem avançadas e a tradução está muito bem feita. Bem, é, o jogo ele não foge muito daquilo que a gente já conhece como Mu, como o Diablo. O próprio Diablo é uma forte inspiração. E aqui eu ataco com os dois botões, o direito e o esquerdo, se eu apertar R não acontece nada. Se eu estivesse com as outras classes eu teria uma alteração entre a arma e... e pistola, né, a pistola e a espada. Já aqui não, aqui é só o feitiço, só tem um feitiço, pelo jeito. Que triste. Aqui no canto, como vocês podem ver, eu tenho alguns feitiços, né, umas auras. Este Ghost Mirage, eu vou mostrar aqui para vocês, servem para multiplicar a Caterina. Como vocês perceberam, a gente tem essa Companion, que ela basicamente, como contou a história, ela nos acompanha é uma fantasma. E conforme nós vamos distribuindo os pontos, eu vou apertar aqui o A para vocês verem, é, conforme vamos distribuindo pontos ela vai ganhando mais forte, mais, é, mais corpo, ela consegue ficar mais tangível e nos auxiliar mais no, no combate. Uma pequena cutscene onde quebram Literalmente o nosso caminho Pra gente oh, chegar Deus. até o lugar que nós gostaríamos é de chegar de o chasm. Oh, de é. Aqui um outro poder Que eu usei na batalha Como vocês podem ver É o poder do tempo Que eu Desacelerei o tempo, né, a velocidade do tempo para pela metade durante 4 segundos né? para, para não, né, desacelera Você pode mexer aqui nos cadáveres para pegar poções de cura são, Poções de cura são muito úteis nesse jogo Vamos matar aqui uns lobinhos Multiplicar aqui elas, ah, a Lady Catarina Olha só que legal aqui eu já peguei umas botas e o jogo, como a maioria dos jogos de RPG, ele é equipado aqui no I. Você pode vir aqui ver, ó, a gente tem aqui um punho encantado de ferro. Vou colocar aqui. No caso, ele. Mais 11 para arrefecer, que eu não sei o que é isso. E também uma máscara com mais 2 de sorte e mais 2 de proteção. Vou colocar aqui a nossa máscara. Botas de couro, pegar as nossas botas de couro. Mais 2 aqui. E assim, eu confundi que no começo aqui parece que tem uma luva, mas não tem, é que esse spot tá, tá vazio. ou não, tem. Olha, que burro. Eu achei que não tinha 6 de defesa, mais menos 2 de proteção. E acho que vocês viram aqui também que eu subi de nível. Quando você sobe de nível, você pode mexer aqui nas habilidades do personagem e na ficha do personagem. Cada nível que eu subo, eu ganho 5 para distribuir nesses 4 atributos. Basicamente, o corpo, o primeiro deles, que é referente ao dano corpo a corpo, e a minha defesa. Já a destreza é o combate à distância e o meu desvio. Já a força de vontade é o nosso humana, além do nosso poder de feitiço. Já a sorte é a habilidade para a gente encontrar ouro, itens mágicos para desviar também, e também para dar sorte, é, golpe crítico. No nosso caso aqui, eu acho que eu vou aumentar a nossa força de vontade. Colocar aqui em 5. Legal. Só dar o xizinho que já conta tudo. E aqui eu tenho os nossos poderes. Vou pegar mais um feitiço. Vou pegar esse aqui. E acho que eu vou dar uma olhadinha aqui nas auras para ver que tem alguma coisa passiva. Não sei. Olha, esse, esse fragmento que eu peguei, ele dá 3 de dano de gelo né, e acho que é isso, Bom, você tem mais dois pontos para distribuir, multiplicador de danos críticos e vamos pegar um truque aqui também, ó. queria pegar esse daqui de restaurar a vida, mas preciso de 6, então tá, hum... é ok, esse aqui eu preciso de 7, vou só melhorar o poder de gelo aqui, ele já foi automaticamente aqui para o botão derecho, e tem algumas outras coisinhas que vão influenciando no jogo, que eu já vou mostrar pra vocês assim que eu vencer esses... Essa Alcatéia aqui de lobisomens. Peguei mais luvas de couro aqui, ui. aqui, botas de couro, olha. Botas de couro aqui, mais 15 de defesa, bom, muito bom. Opa, outro punho aqui, mais 12, menos de ano. Aí aqui, ui, é o inventário. O C a ficha do personagem. O K as habilidades que eu já mostrei. né Aqui a ficha do personagem, o inventário. E tem aqui as regalias. Conforme eu vou aumentando a minha reputação, conforme eu vou vencendo os chefões do jogo, eu vou podendo escolher aqui alguns bônus que vão desde aqui, ó Berserker, mais 10 de fúria. O fúria é esse amarelinho aqui que vai acumulando conforme eu vou matando os bichos. Encantador de Fantasmas. Menos 33 de tempo de espera para regenerar a Lady Catarina. Sempre que ela morre, ela volta depois de 3 minutos... Ela volta e a gente consegue ter ela ao nosso lado normalmente. A gente pode continuar jogando sem ela, mas é interessante ter um companheiro pra nos ajudar. E aqui tem outras regalias interessantes que vocês podem ir olhando, cada uma tem um efeito diferente. O H é a glória, que eu ainda não sei como é que, é que usa os pontos de glórias. Né? Também temos o H aqui, que é mais ou menos os nossos achievements, né? caminho da tinta, né? conforme eu for explorando os mapas de tinta eu vou ganhando, né? eu já explorei dois mapas no outro, no outro personagem, aqui esses feitos aqui todos estão contando já com os outros personagens que eu criei para testar o jogo, aqui o mapa do mundo, se apertar M você vê ele aqui em escala maior, e também o diário do Van Helsing que é onde que mostra as missões, basicamente o jogo é isso, Agora a nossa missão aqui, a nossa quest é encontrar uma aldeia. E uma coisa que eu gosto muito é que os mapas do Van Helsing não são muito grandes. A gente pega jogos como Dungeon Siege, até o próprio Dragon Age, que é um jogo muito aclamado que saiu esse ano, aqui de 2014. Só que eles têm mapas gigantes que às vezes acaba sendo meio cansativo para quem é um jogador casual. Já o Van Helsing não, ele tem esses mapas mais curtos, mais diretos, às vezes com pus ou outro para ajudar você a, a vencer. Né, passar de mapa, mas ele acaba não sendo muito maçante, muito repetitivo, aqui eu lembro que eu demorei menos de, de 15 minutos a primeira vez que eu joguei para chegar na primeira cidade, né, e foi muito tranquilo, muito de boa, os, os inimigos, mesmo jogando no modo difícil, ai, eles não são tão fortes, você consegue levar numa boa, só que é aquele jogo que você tem que jogar com inteligência. Como eu falei, eles tem alguns puzzles, algumas coisas que você tem que fazer, às vezes, antes de conseguir vencer alguém. Né? Eu tava jogando agora há pouco com um chefão para testar, um Drew que eu precisava ativar um mecanismo para conseguir atacar ele. Né? Eu, senão ele não, ele não me permitia atacar ele, ele perdia pouco dano nos meus ataques. E esse é interessante, é justamente uma coisa muito interessante do jogo, que é você saber usar as habilidades do seu personagem para você conseguir vencer. No caso aqui do Dalmaturgo eu já percebi que eu tenho que usar o bater e correr. Eu bato, corro e bato. Porque se eu ficar para tomar porrada, como não é um personagem tank, eu não vou conseguir é, vencer o, o jogo, né. não vou conseguir vencer os monstros porque qualquer porradinha já me leva a vida lá para baixo. Então basicamente é isso o jogo. Não, não tem assim nenhum algo assim fantástico extraordinário. Nossa, o cara What's se matou, o bicho se matou, que estranho. falando de trás. É, basicamente, é, os monstros são não medieval, mas ele é mais baseado nessa coisa do fantástico, né? Do, dos personagens assim <risos> como lobisomens. Né, sempre o sobrenatural fantástico falando muito alto. Ai, morri. É, fico falando demais e não presta atenção no jogo. É, mas como eu falei, a questão do sobrenatural... Não, é, tem alguns outros monstros, assim, ratos, assim, mas ele é bem medieval, bem... É, eu diria até meio pós-medieval, porque ele tem muito da questão do sobrenatural e das armas, né? É um cenário steampunk, né? Por assim dizer. Eu vou morrer de novo. É, aqui já é um primeiro chefe fora da lei. Aqui o boss, como vocês estão vendo ali, azul. Bate, corre, bate, corre, bate, corre, bate, corre, bate, corre. Bate, bate, corre. Gelo, gelo, gelo, gelo. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Olha, salvo pela subida de nível, hein. Aqui ó, subir a minha reputação que eu tava falando agora há pouco, eu posso escolher uma regalia. Vom, vamos ver aqui ó, Berserker, mais 10 de fúria, menos treino pra ela recuperar. Curandeiro, mais 2 para o feitiço de cura arcana, mais 10 de eficácia para poções. Será que eu, se eu colocar aqui, eu vou ganhar aquele feitiço de cura? Que eu tinha um cura de. que habilidade de cura, cura arcana. Será que se eu mexer aqui eu vou ganhar? Bem, como eu tô testando, eu vou, vou, vou tentar ver se eu ganho aqui. Se eu ganho, ganho, ganho. Não ganhei. Olha, gastei à toa. Só posso usar no nível 6, então... Me ferrei. <risos> tá, mas então vamos aproveitar os outros 3 pontos aqui. Vou, vou melhorar aqui o nosso feitiço pra bater um pouquinho mais. E depois pra conseguir distribuir quando chegar no level 7, né. Sobrou um ponto aqui que eu não posso distribuir ali. Vou distribuir no feitiço de gelo, então. E vou colocar mais força de vontade... Para bufar a nossa força de vontade, bem, vou, vamos ver aqui os itens que eu tenho. Tem, assim, eu, no primeiro personagem eu distribuí bastante em sorte, eu consegui achar itens com facilidade. É uma coisa que eu esqueci de dizer: você também pode equipar é, a Lady Caterina. Né? Ela você coloca aqui, você vê, o, alguém ganha mais 7 proteção. E ela não usa, claro, os mesmos equipamentos que você, mas ela tem aqui os slots, né, de espada, pistola, anel, né, o, e também os amuletos. É o que conta bastante para vocês. Vou tentar chegar aqui na cidade rapidinho e já volto para mostrar a cidade para vocês. Aqui, ó. Como vocês viram, a Lady Katrina subiu de nível, é aqui eu ganho 3 pontos para distribuir nela. Eu vou distribuir aqui no combate corpo a corpo e também ganho habilidades, ó, que fica aqui meio escondidinho, mas eu também ganho 2 pontos de habilidade. O que eu vou escolher para ganhar mais 4 de defesa e também melhorar o ataque dela. Vamos lá então para a cidade agora. Chegamos aqui na cidade de Markovna, né, posso matar galinhas aqui. E aqui, basicamente, na CG, oh, não, é aqui que vai falar do, dos túneis de tinta, né, do, lugares que a gente pode ir caminhando pela tinta. Basicamente, leva a gente meio que para subterrâneo, né, para a parte fantástica do jogo. Aqui a gente tem a forja, que a gente pode comprar itens e também fazer itens. Aqui eu posso pegar, por exemplo... Os itens que eu tenho. Na verdade eu nem vi se ele era bom. Era melhor, melhor esse item aqui. Mas eu poderia usar eles aqui. ó, E fazer um novo item. No caso de que eu não vou criar outro item. Porque eu quero olhar eles com calma depois. E também tem os baús. Que é um baú compartilhado com os outros com os outros personagens que você tem. No caso eu já tinha separado aqui alguns itens para mim usar. Pelo jeito eu não vou poder usar ainda. Porque eu não tenho level. Itens para level 10, level 5 e tal. Mas eu já tinha pegado aqui até uns itens é, raros, né, pro, pro meu personagem. Então isso é interessante, que às vezes você quer jogar com mais de um personagem, né. Você não precisa ficar, ah, meu Deus, peguei um item que só seria bom para o personagem não vou poder usar. Aqui embaixo também tem um char interessante, que é o alquimista aqui. Só que no começo do jogo ele não fala nada, porque ele tá enfeitiçado. Você tem que fazer uma quest pra liberar ele, pra você conseguir usar a essência, que basicamente vai dar... Poderes extras para suas armas, armaduras e acessórios. Ali tem a questzinha. Aqui na parte de cima tem uma galinha. Que se você matar ela. No caso eu já matei ela no, no jogo a primeira vez. Ela vai te dar um ovo. Que te dá mais 10 de HP. Uma galinha branca. Também tem um rato numa outra cidade. Que se você matar ele também te dá bônus. Aqui eu consegui um consumável. Consegui matar ele. Como vocês podem ver aqui na outra aba. Tem um ovo. Vou identificar ele, botão direito para identificar. É um efeito místico, vou comer ele. Olha como é que eu vou meu... comer? Botão direito, pra comer. Mais 10 pontos de vida, agora eu tenho mais 10 pontos de vida permanente. E como vocês podem ver aqui, ó, se eu clicar em estatísticas, eu vou poder ver os meus monstros, que eu matei, os itens, apostador, o recolhido. Enfim, basicamente é isso. Basicamente, esse é o jogo. Tem outras cidades, tem outros mapas. Tem muita quest legal, como vocês viram não são mapas longos, aquele primeiro mapa ali, ele é relativamente curto, por assim dizer, principalmente porque tá só introduzindo você até chegar a primeira, primeira cidade, mas não, os outros mapas eu garanto pra vocês que não são mapas cansativos, é um jogo que vale muito a pena você jogar, principalmente pela história, porque a história do Van Helsing é muito legal, vídeo até que virou filme, né? Bem, espero que vocês tenham gostado desse gameplay, desse powerplay, Espero sugestões, reclamações, sugestões de games para a gente fazer os próximos gameplays e na próxima terça-feira a gente está de volta. Se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Muito obrigado e até a próxima!